A insegurança com relação às vacinas vem, vem de várias origens. né? Tem gente que já não gosta de vacina por princípio, né? ignora todos os benefícios e a, os avanços que a ciência teve na, na eliminação da poliomielite, na erradicação da varíola, né? no, no, no sarampo deixando de ser um problema na maior parte dos países. E teve muita desinformação no mundo, no momento. né? Ainda tem. Você tem que confiar na agência regulatória do Brasil, que a Anvisa é uma boa agência regulatória. Ela tem uma uma boa reputação internacionalmente. A gente utiliza com frequência, quando a OMS vai fazer, por exemplo, uma análise de um... vai fazer inspeção de uma fábrica, com frequência a gente utiliza profissionais da Anvisa para ajudar nessas inspeções. Então, a minha mensagem seria de que se você tem... as Acesso a. Se você tem indicação e tem acesso à vacina, tome a vacina que estiver sendo ofertada para você.